Nopa, então. Ontem, o nosso queridíssimo Toshi conquistou a marca mais eterna e esperada no canal dele: os 1 milhão de inscritos. Toshi, esperando o número virar, abriu uma cal em seu servidor para transmitir uma contagem com seus inscritos. E eu tive a oportunidade de gravar e vencer toda a cal. Desde o Stage Channel, que não deu certo pra transmitir a contagem, até a Real Cal dos Sabendo que alguns estão aqui porque não tiveram a oportunidade de saber de tudo o que aconteceu por lá, ou muito menos de entrar na Cal, eu vou resumir como foi nesse vídeo com alguns anexos em clipe do que aconteceu. Se você é um dos que não conseguir entrar na Cal na transmissão, porque o limite do Discord é de 50 pessoas e tinha mais de 100 lá, esse vídeo é um prato cheio. Bora lá? começo em um stage channel onde só o Toshi Um administrador de servidor dele chamado Riot podiam falar Porém, o Toshi queria transmitir a contagem De inscritos ao vivo do Youtube Mas não conseguia por ser um stage channel Então pediu pra que Riot criasse uma cal normal, e cara Ele sem querer esqueceu de tirar a permissão Dos membros de falar na cal E virou uma zona total Precisam derrubar a carro, atualizar a permissão e assim a cal ficou normal e o Toshi conseguiu transmitir a contagem. O Toshi estava fazendo um roteiro do shorts que ia soltar naquele dia, então ficou mutadinho transmitindo a contagem. Por isso a cal ficou quieta. Foi anunciada a data de postagem do potencial dele, que vai ser no dia 23 se der tudo certo. Eu logo depois pedi para que dissessem pessoas para entrar no potencial. Foram citados três nomes. O meu também, mas demorou um pouquinho. E o Toshi disse que dois dos nomes que tinham sido citados estavam preciso, no potencial. Preciso da ajuda de vocês assustaram? Seguinte. Me falem canais pequenos que vocês estão vendo e que vocês acham que merece estar no potencial. Confesso que vocês já falaram dois nomes que tá no potencial, mano, sabia? Caraca, doideira, hein? Alguns staffers de lá papiaram um pouco na cal pra que ela não desanimasse totalmente, enquanto o estava produzindo. E com isso, algum staffer ficou irritadinho, mandou o outro calar a boca e assim virou uma treta de staff. Um mandando o outro calar a boca e o outro mandando também. Aí outro decidiu meter o e mandou o yesterday que tava nessa treta calar a boca também. Foi até que uma treta fofa no meio da cal, porque ele só tava mandando uns aos outros calarem a boca. Olá! Oi, oh, yes. Cala a boca, yes. Cala a boca, Jato. Cala a boca, Rio. Cala a boca, Jato. Ah, mano, calado. Cala a boca, moleque. Não, meu brigue. Não. Beleza. Cala a boca, gente. Cala a boca, quem falou agora nem sim. Você... Cala a boca, <risos> Renata. <risos> ah, Ninguém falou com você, pare, não. Parem. Um pessoa... não. Não Fica na sua, Riati. Ninguém tá falando com a de mim, não. Depois dessa leve tretinha, começaram a papiar bastante. E o Toshi apareceu pedindo pro Ryot criar um servidor de Mine pra jogar com o pessoal da Call enquanto isso. Ele fez vários desafios, como estar full na da Derite, dar espadas e armas pessoal e pedir pra que o matassem. Depois começou a complicar mais as coisas fazendo torre de bloco. E teve a ideia de fazer um eventinho quando tava bem perto de bater a meta lá do 1 Onde primeiro achar um baú com item, ele ia ganhar um Pix de 20 reais. E o primeiro foi um cara chamado Rafinha. Mas o Rafinha saiu do servidor no mesmo instante que ganhou aplicar, ok. Vamos ver. Consegui gravar? Tá, consigo. Seguinte, a gente escondeu um baú aqui nesse lugar uh, entre os 200 blocos e quem encontrar, vem um Pix de 20 pila. Inicial, já é? Quero ver quem vai encontrar e ganhar 20 <risos> ó, conto. Ó, mano. pra ser justo, eu vou dar barraquinho em todo mundo pra ninguém tá com item nenhum. Ser não, justo. abestado, não faz isso, não. Dá barraquinho, everyone aí, vai. Por quê? Já foi. Pronto Putsgrila, ah, velho Seguinte É um baú Com um netherritch nether dentro, mano é, Calma Ih, e... o Rafinha encontrou, mano Ih, Abestado, é bestado Ih, e... como... e... ninguém viu, ninguém viu Fecha ele ali Não, não Não, não é bestado, a banta, calma aí Rafinha Cadê encontrou, um... Rafinha encontrou Rafinha encontrou, velho, Rafinha encontrou, velho. <risos> não, ah, Qual foi? Quem é o Rafinha aqui Rafinha. na calma? Deixa eu ver se eu achei ele. Tá Fala bem. quem tu é, Rafinha Vai desmatar ele. Dá meu pix pra ele. Como assim? O Rafinha saiu do jogo, mano. Os Foi baniram. Certo. Nunca existe o Rafinha aí, pessoal. Beleza. Todos, todos têm uma segunda chance agora. Depois foi um garotinho chamado Pepe quem ganhou, mas por ele ser muito novo e revelar na cal a sua idade, disse que não queria o Pixie que queria dar pra qualquer pessoa. Nesse tempo, o Dilgo entrou na Cau e começou a jogar com o pessoal. Não entrei no servidor de Mine pra deixar a contagem lá e ver exatamente quanto faltava pra bater os milhão, Além de que eu tava com preguiça de entrar. E aí, vai, vai ficar... Ah, já te achei. Já tô... o o rapaz, Pepe, quer dizer, ele é... achou o baú. Vai ficar e? com o quê? Ah, o Pepe ele achou o baú, onde tava as paradas. Mas foi Adeus. o Rafinha primeiro, A Rafinha pô. foi com Deus, né, mano? Pô. Mas a Rafinha foi de F, pô. Não, mas eu tinha Rafinha outras pessoas junto testando. com o Rafinha lá. O Pepe não foi o segundo, Não? Não, pô. Tava o Rafinha Sim, e outra não. pessoa. Ah, então, então quem achou foi eu aqui, da, da barra de netherite aqui na minha mão. Eu, eu tenho... A gente perigo. vai ter que desmonta o... ...mistura <risos> de... sei, tem sei lá. Cara, eu não tô acreditando, mano. Eu não tô acreditando. E aí, Pepe? Oxe, mano, eu sou muito teu fã, cara. Na moral, eu tô que tremendo, fã. moleque. Eu tô mais, mano. Meu Deus, cara. Ah, não, o Victor, ele não, é o Mano. Toma. não acredito, cara. Meu Deus. E como assim? Como eu não tenho Pix, porque eu sou muito novo. Pode dar pra tipo, qualquer outra pessoa. Eu não quero Pix. Opa, eu quero. Oh, fofa, humilde, mano, eu, eu quero, velho. Eu quero, eu quero. Qualquer outra pessoa, eu aceito, mano. Obrigadão pelo. Eu... O servidor antes era de Mani Pirata. Mas começou a dar problema porque o Toshi estava no original e começaram a colocar o nickname dele no servidor. O que acabou fazendo ele ser desconectado diversas vezes. E tem que converter o servidor para Mine original também. O Chico teve que sair depois de um tempo jogando. Mas não esqueça de dois parabéns para o Toshi. Porque tirando ele. O Toshi seria logo o segundo canal de opinião. Barra comentário. A pegar os 1 milhão de inscritos. Tosh foi colocar o celular que para carregar. E momentos depois disso. 999.900 inscritos. O que acabou surpreendendo muito o pessoal da Cal, Porque em poucos instantes não ia virar. E o canal ia ficar com os 1 milhão. Ele voltou e deu uma pausa no Mine. Com um mil 999.900. 940 inscritos. Aí começou a contagem. Todo mundo tava preparando um soundpad de rojão pra soltar quando a meta realmente se revelasse. Comecei a contar mesmo que silenciada, porque na qual não tinha permissão pra falar, senão ia ser uma zona. E quando eu tava realmente começando a gritar internamente, isso aconteceu. Ai, meu Deus, cara, a gente vai chegar nessa porra, mano. Vai, Bota vai, 29, vai, 29, vai, 29, 28. Vai. 27, 26. Não, 28, calma, 28, 28. É, e aí, não fazia o 28, gente. Quem será que vai ser a pessoa que vai se inscrever no 1 milhão, tá ligado? Ela nem imagina. Já Bota começou 20, a descer. 29. <risos> do então, a gente tá já começou <risos> os a desinscrever pra pegar 1 milhão. Falta 3. Aí, 28. 27. 25. Gente, depois de acabar o bot, a gente já viu o ponto do N. 23. 22. 21, velho. Hum. Né? Tchau. Que nada disso, <risos> <risos> cuzão. Faltam 20, 20, hein? Eu 20. recomendo que abaixem meu áudio. Falta com idade, falta com idade. Agora, A idade do Tóxi é 15 anos, pô. Contagem, contagem, contagem. Quanto, quanto, quanto, quanto? 16, velho. 16. Véio. Eu não tô conseguindo 15, ver isso aqui. já, 10, 20. 8, 12, 10, mano. 11 Caraca, vai, 11, cara Vai, vai, vai, vai, vai, vai, 11. vai, vai 9 11, vai, vai, 9, 11. 11. <risos> Do, Tô errando, tô, tô louco, certinho ah, meu Deus meu ah, oh, Deus, é 9 8 8, 8, 8, 8 20. 20 Mentira 7 <risos> 2000. Sete. Faltam só 7 pessoas, mano 4 pessoas último, mano. Só tá só agora! 5. 5. 5 pessoas, mano Faltam 5, fuck 4. 4. 4 3 6. Dois, um, um, um, um. porra! Uhul! Cara, soltou fogos, mano. Caralho, um <risos> milhão. Que isso, mano? <risos> que é um fogo, mano? Eu falei que vai soltar porra. Eu que soltar rojão, porra. Que Quer mais um, quer mais eu um? Eu vou dar, eu vou dar, dar, dar mais um fogos aí. Toche finalmente alcançou sua meta, aqueles que tinham som de pé soundpad de começaram a soltar rojão na cal e começaram a gritar junto com ele. Foi uma cena que eu meio pra um caralho ter vivido, visto e ouvido com meus próprios olhos e ouvidos, porque ele cresceu muito diante de mim, muito mesmo. Nosso primeiro papo foi quando ele chegou aos 300 mil inscritos, que ocorreu em abril. Fui parabenizá-lo pela marca no PV e agradeceu bem felizão. Se quiserem saber, não foi só ele quem cresceu. Eu cresci junto com ele, quando ele tava pegando seus 300 mil inscritos, eu tinha acabado de pegar os meus primeiros 800. Mas então no final da Kao, os administradores montaram todo mundo de lá, um por um. A Kao virou uma zona, e eu aproveitei pra dizer pro Toshi, já que ele não tava ali no DM, que ia soltar a gravação de 4 horas na Kao inteira aqui no meu canal. Aí coloquei como não estado e mandei pra ele na DM, caso queira ver de novo outra vez. O vídeo resumo foi esse, eu sinto muito caso você não tenha conseguido presenciar o momento. Mas saiba que pelo menos eu adorei ver isso tudo. E vai ficar marcado não na minha jornada pelo YouTube. Mas sim, na minha vida. O roteiro desse vídeo foi escrito pelo Black Notepad. Porque eu viciei nele e não tive tempo de procurar outro programa. Abraços.